Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à primeira semana de educação e trabalho interprofissional na Faculdade Pernambucana de Saúde, com o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde. Gostaria de agradecer a presença do professor Fernando Menezes da Organização Pan-Americana de Saúde, do professor Andrés Xecris do King's College de Londres, da Escola de Enfermagem, com os quais eu saúdo todos os participantes da mesa. Passo a palavra ao professor Antônio Carlos Figueira para dar início e fazer as boas-vindas ao evento. Gostaria de desejar um bom dia a todos os participantes deste nosso primeiro evento de educação e trabalho interprofissional. Cumprimento os participantes da mesa de abertura e conferencistas desta manhã: o professor Andréas Xirix, o professor Fernando Menezes e o moderador o professor Marcelo Viana. Para mim é motivo de muita alegria e satisfação que meu primeiro seminário como presidente da Faculdade Pernambucana de Saúde, seja um tema de vanguarda pedagógica, de abordagem de ensino. Pois, 16 anos atrás, juntamente com o professor Giliato Falgo Falvo e outros, estávamos à frente do desenho da Faculdade Pernambucana de Saúde, que também, naquele momento, foi uma vanguarda nacional, ao adotar tá certo, seu modelo pedagógico. Minhas amigas e meus amigos, a Faculdade Pernambucana de Saúde nasceu do sonho do professor Fernando Figueira, nosso fundador, e tinha como missão e tem como missão principal qualificar as práticas de saúde no nosso estado e na nossa região. Faculdade esta cujos currículos se basearam, nasceram no ensino assistencial, na tão desejada e procurada integração docente-assistencial. O exemplo ensina. E disso, dessa associação docente-assistencial, jamais abriremos mão. Sempre... Buscando inovar e estar atualizada com as melhores práticas e evidências científicas da educação e saúde, a Faculdade Pernambucana de Saúde, neste evento, tem a honra de apresentar o CAAS, o Centro de Atenção e Aprendizagem Interprofissional em Saúde. Esta estrutura vai proporcionar a educação interprofissional em todos os currículos dos nossos, oito, dos nossos oito cursos de graduação em saúde, oferecendo uma aprendizagem centrada nas necessidades do usuário, que é o nosso principal motivo, realizada por uma equipe de saúde interprofissional competente, ética e socialmente engajada. Desejo, portanto, a todos que aproveitem ao máximo esse importante seminário que vai acontecer nos próximos dias. A todos vocês, meu muito obrigado. Gostaria de lembrar que aqueles eh, nós temos transmissão ou tradução simultânea para o português, inglês e espanhol. Então, cuidem para colocar a língua que vocês estão utilizando ah, No globo abaixo da tela, vocês terão essa opção eu quero uh, pedir licença a vocês para assistir a um vídeo de apresentação do Centro de Atenção e Aprendizagem Interprofissional em Saúde que a Faculdade Pernambucana de Saúde recentemente construiu e que vai modificar o currículo de todos os nossos cursos de saúde da agora por diante. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês esse vídeo é bastante esclarecedor das nossas propostas e da nossa missão pedagógica. A, tecna, a técnica pode uh, projetar o vídeo, por favor. Vou. Vou carregar o vídeo. Pode olhar e escutar? Vamos fazer um teste? Sim, sim. sim, sim. sim, sim. Já há algum tempo, as melhores escolas de saúde fazem um esforço para introduzir em seus currículos a aprendizagem interprofissional. Além das dificuldades para evoluir de uma prática tradicional de trabalho uniprofissional compartimentalizado, para o trabalho em equipe existem vários outros obstáculos a serem suplantados. Um exemplo deles são os obstáculos arquitetônicos, nossos espaços de aprendizagem e de assistência não foram preparados para receber vários profissionais de saúde ao mesmo tempo e o melhor exemplo deles são os consultórios. As melhores evidências da literatura em saúde demonstram que uma atenção centrada no usuário, desenvolvida por uma equipe de saúde interprofissional, bem treinada, ética, harmônica e competente, é muito mais efetiva do que o atendimento por vários profissionais separadamente, obtendo desta forma melhores resultados. Para que esta equipe se construa, se faz necessário, desde o início, nos cursos de graduação, os estudantes aprenderem as suas bases teóricas e praticarem o trabalho em equipe interprofissional, para melhor atender aos seus pacientes. Pensando sobre essa questão, mais uma vez, a Faculdade Pernambucana de Saúde inova no currículo dos seus cursos de graduação. Agora estamos dando mais um passo rumo ao futuro da aprendizagem interprofissional em saúde. Sempre investindo na qualidade, a FPS está disponibilizando aos estudantes de todos os seus cursos o CAIS, o Centro de Atenção e Aprendizagem Interprofissional em Saúde. O CAIS trabalhará prioritariamente com a promoção e prevenção à assistência para usuários da, das comunidades no entorno da faculdade. Tutores de todos os cursos de saúde da FPS... Estarão atendendo interprofissionalmente Nossos usuários Acompanhados por estudantes de todos os cursos Os ambientes foram planejados Para permitir esta prática pedagógica Os estágios locais serão curriculares e Irão fomentar uma nova e melhor prática de saúde Para a nossa sociedade E para os nossos futuros profissionais Essa unidade acadêmica funcionará em uma área recém-construída com cerca de 450 metros quadrados. As novas instalações oferecerão duas recepções, duas salas de consulta interprofissional integral para 67 pessoas cada, três salas para reuniões de grupos comportando 33 pessoas cada, oito salas de consulta interprofissional para 14 pessoas cada e demais espaços para os serviços de apoio necessários. Tudo isso para proporcionar aos estudantes um ambiente ideal para uma efetiva aprendizagem interprofissional. Desta maneira, estamos fomentando não só competentes profissionais de saúde, mas equipes de saúde para, num futuro próximo, melhor assistir a nossa sociedade. O Centro de Atenção e Aprendizagem Interprofissional em Saúde da FPS ele eh, representa uma estratégia inovadora no cenário nacional para a aprendizagem interprofissional. No, na literatura, eh, é colocado que esse tipo de, de espaço ele é considerado um nível avançado na aprendizagem interprofissional. É nesse espaço que, que são construídas e que são realizadas as práticas eh, colaborativas. O CAAS também será responsável pela articulação de outros cenários de aprendizagem, como, por exemplo, na atenção primária à saúde, nas unidades de saúde da família, em princípio de Recife, porque a população que será atendida primeiramente no CAAS será a população do entorno da faculdade, representando também, expressando também, sua responsabilidade social. Um outro espaço potencialmente favorável para a realização das práticas colaborativas é o, o nosso hospital de ensino, o Instituto de Medicina Integral, IMIP, onde nossos estudantes já realizam suas práticas. Para desenvolvimento de todas essas atividades, a FPS conta com o Comitê de Desenvolvimento Docente responsável pela educação permanente de todo o nosso corpo docente, que ficará responsável também pela educação permanente de todos os docentes que atuarão no CAAS. É importante frisar que todos, todos esses processos e todas essas atividades que serão realizadas no CAAS, elas serão monitoradas e avariadas e seus resultados serão objetos de pesquisa visando sua validação científica. Portanto, a gente acredita que o CAIS irá contribuir, contribuir efetivamente para o desenvolvimento de práticas colaborativas e também contribuirá para redução da fragmentação na formação em saúde, e colocar profissionais mais colaborativos no mundo do trabalho. A educação interprofissional em saúde vem sendo amplamente adotada em todo o mundo por fornecer um marco teórico, conceitual e metodológico capaz de orientar a formação de profissionais de saúde mais aptos ao efetivo trabalho em equipe. A partir dessa perspectiva, algumas instituições em todo o mundo vêm investindo na criação de centros de inovação ou centros avançados de educação interprofissional. São estruturas responsáveis pela sistematização das iniciativas de AIP, além da elaboração de evidências e indicadores de processo e de resultado dessa abordagem sobre a formação e o trabalho em saúde. Dessa forma, é possível afirmar que a criação do Centro de Atenção e Aprendizagem Interprofissional da FPS está alinhada a esse movimento internacional e mostra o compromisso em assegurar o rigor teórico, conceitual e metodológico na educação interprofissional adotada na FPS para que no futuro possa se perceber os efeitos dessa educação interprofissional no fortalecimento do SUS, na oferta de serviços de saúde mais integrais e resolutivos e, acima de tudo, na capacidade de efetivamente colocar o usuário como centro do processo de produção dos serviços de saúde. Tudo bem, boa tarde, meu nome é Luciana, eu sou profissional de saúde como todos aqui e também professores da FPS. A gente gostaria de saber o que ele trouxe aqui, o que é que você vem sentindo para que a gente possa lhe ajudar. Bem, Rússia. As informações foram muito importantes. Agora vamos nos reunir com os outros professores e os estudantes para planejar o seu acompanhamento. Oi, turma! Vamos começar o debriefing dos casos de hoje. Sobre o atendimento de Rose, o que é que chamou mais a atenção de vocês? e o que vocês fariam diferente nesse atendimento. E sobre a atuação da equipe, quais os pontos positivos e negativos? Bem, pessoal, esse é o momento que nós temos para discutirmos as necessidades de saúde das pessoas que atendemos hoje e planejar tanto seu acompanhamento como seu segmento. Em relação à senhora Rose, quais são as prioridades? e tudo bem, estamos aqui de volta a Luciana e a minha colega Camila a palavra para você, Giliate. A sua palavra agora, a professora René de Muniz, Isso. quando ela vai apresentar o professor Marcelo, fará a sua locução e posteriormente vai apresentar o professor Marcelo, que será o moderador das conferências. Reneide, por favor. Tá bom. Por favor, poderia é, colocar a apresentação? A minha apresentação, por favor. Joel? Sim, vou compartilhar a apresentação. Ok. A apresentação. Como o vídeo do CAIS, ele já foi bastante esclarecedor, vou tentar ser o mais breve possível na apresentação. Estou compartilhando, vocês me podem me confirmar que podem olhar. Sim. Agora. Sim. Então, eu vou fazer uma breve apresentação do Centro de Atenção e Aprendizagem Interprofissional em Saúde da FPS, o CAIS, né? alguns objetivos e um pouco da estrutura organizativa. Aqui no vídeo ficou mais ou menos é, apresentado. Aqui, mais teoricamente, a gente vai fazer essa apresentação. Por favor, pode passar. Será que eu passo? Ah. Então, entre os objetivos do CAAS, a gente tem coordenar o processo de planejamento acompanhamento e avaliação das iniciativas de educação interprofissional em saúde da FPS, coordenar e sistematizar o processo de elaboração de evidências científicas sobre as contribuições da interprofissionalidade na indução de mudanças na formação e no trabalho em saúde, oferecer estrutura física para a oferta de atividades práticas de educação interprofissional a todos os cursos da FPS. Pode passar também ofertar uma atenção interprofissional para a comunidade de tijolos a comunidade de tijolos é uma comunidade que fica próxima à faculdade pernambucana de saúde e é onde nós vamos fazer articulação com, as com todas as outras atividades formativas da FPS Realizar também ou fortalecer a interprofissionalidade como um dos princípios para a qualificação dos serviços oferecidos no Hospital de Ensino, Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira e MIP. Inserir também a interprofissionalidade... É nos processos de qualificação da atenção primária à saúde e também em outros níveis de atenção do município de Recife. Mas, prioritariamente, na atenção primária, onde os nossos estudantes já realizam suas práticas e seus estágios no município de Recife. Por favor. Pode passar. Então, para o desenvolvimento de todos esses objetivos, ou ao alcance de todos esses objetivos, foram traçadas algumas ações estratégicas, como, por exemplo, o mapeamento das necessidades de saúde da comunidade de tijolos. Esse mapeamento já foi realizado por nós. Realizar também oficinas para sistematizar todo o processo de trabalho e formação em saúde no Cais. Discutir com os docentes né, e discentes as atividades que serão realizadas no CAIS e também a discussão e elaboração do fluxo de comunicação do CAIS com os demais cenários de prática dos cursos da FPS. Passa, pode passar, por favor. Não, menos uma. Volta aí. Elaborar, é, não, agora, sim. Elaboração, né, também uma, uma grande uma das ações estratégicas que nós vamos realizar é a elaboração de relatórios com possibilidades de contribuição do CAAS para a reorganização da rede municipal de atenção à saúde. A gente pensa de que, a partir do momento que a gente vai fazer essa interlocução com, o, com a rede de saúde, com a gestão da saúde do Recife, a gente possa... Contribuir para essa reorganização da rede municipal de atenção à saúde do Recife, como coloquei anteriormente, é prioritariamente na atenção primária, ou atenção básica. Discutir ou realizar a discussão de processos de reorientação da formação e do trabalho, que possam ser incorporados também no hospital de ensino, o IMIP, porque também os nossos estudantes de todos os cursos já utilizam o IMIP como é, campo de, de estágio e de práticas. Realizar oficinas de discussão e elaboração do plano de apoio do CAIS para a adoção da interprofissionalidade na rede de atenção à saúde. A partir desse relatório, fazer a discussão com a gestão e, se possível, elaborar plano o plano de apoio do CAIS para a é, adoção dessa interpro, interprofissionalidade na rede de atenção à saúde, como eu coloquei, prioritariamente na atenção primária. Sim, pode passar, eu estou tentando passar por aqui. Então, agora eu vou apresentar rapidamente as etapas ou como deverá ocorrer o funcionamento do, do CAIS né, os momentos ou essas etapas de funcionamento do CAIS. Eu não sei, mas está cortando aqui a minha apresentação, está cortada, não está aparecendo até o final, não sei se é assim mesmo, mas dá para falar, se todo mundo está vendo tudo. Um primeiro, uma primeira etapa, pronto, acolhimento, aí. Então, um primeiro é isso, está ótimo. Quando voltar a tela cheia corta, mas tudo bem. Acolhimento interprofissional é o primeiro momento desse, desse atendimento no CAAS. Posteriormente, a gente tem uma, uma estação de debrim, cada um desses eu vou, eu vou explicar rapidamente. Realizar o planejamento da atenção na perspectiva interprofissional, colaborativa e de rede, e o segmento do atendimento realizado pelo usuário ou a partir da história do usuário. Pode passar. Então, no acolhimento, a gente vai realizar esse acolhimento à população de tijolos, como eu já coloquei, que é a população prioritária para o atendimento no CAIS, realizar levantamento e registro da história e necessidade de saúde do usuário, na perspectiva interprofissional e colaborativa, é importante aqui ressaltar que esse levantamento e registro dessa história, sempre considerando a fala do usuário, a escuta qualificada do usuário, pra, do usuário para entender o melhor possível essas necessidades de saúde desse usuário. A formação de vínculo no acolhimento também terá essa oportunidade, será possível e viabilizar o vínculo entre os profissionais de saúde e os usuários, e as etapas seguintes, também serão orientadas as etapas seguintes para esses usuários. Pode passar, por favor. Na estação de Debrinfe, vamos é, realizar, junto com todos os estudantes, a estação de Debrinfe, que eu acho que foi observado no vídeo, é uma sala é, conjugada com o, a sala de acolhimento, onde estudantes de todos os cursos vão estar presentes e aí vai fazer a discussão com os profissionais sobre a realização, o que foi observado no acolhimento interprofissional. Quais aspectos mais importantes foram trazidos por, pelos usuários? Essa discussão será feita com os docentes e os estudantes, um levantamento e discussão das competências específicas, comuns e colaborativas que foram trabalhadas no acolhimento, sugestão de melhoria de atuação, tanto dos profissionalmente como interprofissionalmente, e a sistematização dos conhecimentos existentes, as principais lições aprendidas durante esse acolhimento. Por favor. No planejamento... Vai, é o é um, é um momento de discussão e da reunião com toda a equipe e com os discentes que participaram da, da discussão na, na estação de debrief. Serão, necess, serão aí discutidas e analisadas as necessidades desse usuário, a identificação de possibilidades de atuar também profissional, interprofissional ou em rede, é um momento também da discussão, da identificação, da clareza dos papéis para a oferta da atenção integral e resolutiva. A, a educação interprofissional, a, a, o atendimento interprofissional tem uma contribuição imensa para essa questão da atenção e assistência integral e resolutiva desse, dos usuários a tomada de decisão compartilhada, isso é extremamente importante, que essa, que essa discussão e essas decisões sejam, bastante, sejam bem compartilhadas, bem discutidas, a construção de identidade de equipe entre os membros participantes e a valorização do usuário como centro do processo. Tudo isso será discutido nesse momento do planejamento e também como será o planejamento e como será o segmento do atendimento desse usuário. Por favor. Pode passar. Nesse segmento serão discutidos a continuidade de, do cuidado, se vai ser na perspectiva interprofissional, se vai ser, não, será na perspectiva interprofissional colaborativa e em rede, isso dependendo da história, inclusive, desse usuário o desenvolvimento das competências específicas, comuns e colaborativa, a comunicação do CAIS com os demais eh, setores, como as clínicas na FPS, vamos de clínica de, vamos de de clínicas de fisioterapia, odontologia, farmácia, então a relação do CAIS e do atendimento desse usuário com essas clínicas Fazer também uma reflexão sobre a continuidade dos cuidados na rede do município, como eu coloquei anteriormente, e também do estado de Pernambuco, como uma possibilidade de é, da linha de cuidado e da referência desse usuário. E o usuário como centro do processo na oferta de serviços integrais e resolutivos. Então, essa seria, será a parte do segmento interprofissional. Pode passar, por favor. A gente gostaria também de fazer algumas considerações em relação a todo o funcionamento do CAIS, o que é para a gente essa é, a importância disso para a Faculdade é, Pernambucana de Saúde e para a formação em saúde de uma maneira é, geral. Os usuários eles serão esclarecidos no início, né, sobre a atuação do CAIS que é uma, um atendimento bem diferenciado, e caso eles concordem em participar desse atendimento, eles assinarão um termo de cons consentimento também serão desenvolvidas outras atividades interprofissionais na FPS, como por exemplo o PBL no formato interprofissional, o laboratório de simulação, nós temos um centro de simulação na faculdade que vai fazer uma articulação direta com o CAES, conferências e outras atividades que possam ser desenvolvidas pela, pela FPS de forma interprofissional. O CAES será o centro mais avançado né, de atuação e aprendizagem interprofissional da FPS, com o um compromisso com a formação de profissionais mais aptos ao efetivo trabalho em equipe, isso é extremamente importante, e o compromisso, como não poderia deixar de ser, com o fortalecimento e consolidação do SUS. Pode passar, por favor. E então a gente gostaria de, de fechar com essa, com essa definição, essa afirmação desses autores que um centro de educação interprofissional em saúde é aquele bem sucedido, é aquele que tem o compromisso de cumprir a missão de melhorar a qualidade da atenção à saúde e de alinhar as metas educacionais para que os estudantes possam se envolver de forma mais eficaz no trabalho em equipe e na prestação de cuidados centrados no usuário, família e comunidade. Muito obrigada. Agora, eu passo a palavra ao professor Marcelo Viana, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordenador da Rede Brasileira de Atenção é, Interprofissional em Saúde. Professor Marcelo, por favor. Olá. Olá, bom dia. Bom dia a todos e a todas. É, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite né, para participar a, dessa atividade né, que, que mostra o, o, o avanço desse tema no país. É, agradecer também o convite da FPS né, para é, discutir junto com a instituição, um plano de fortalecimento da educação interprofissional, e falar da alegria de compartilhar também essa mesa com o doutor Andréas e eu com o doutor Fernando Menezes. Ah, antes de chamar o doutor Fernando Menezes e o doutor Andréas para as suas apresentações, eu vou falar um pouco sobre ah, o plano de fortalecimento da FPS, que foi uma discussão realizada na na instituição, né? e aí a ideia é mostrar os, os passos né, de fortalecimento ah, da educação interprofissional como reorientador da formação e do trabalho em saúde. Então, acho que as falas ah, de Dr. Antônio Carlos e doutor Gilliat é, já sinalizam que é uma, uma tentativa, né? são esforços para a superação de um modelo de atenção que é fortemente fragmentado, e a ideia é exatamente colocar o usuário e suas necessidades como centro da produção dos serviços de saúde, né? assegurando aí essa integração das práticas. É nesse contexto, partindo dessa problemática, que a educação interprofissional em saúde é, vem sendo adotada em todo mundo por fornecer esse robusto marco teórico, conceitual e metodológico para o desenvolvimento de competências capazes de assegurar o efetivo trabalho em equipe. É, e nas discussões que a gente vem realizando, né, tanto em todo o mundo, mas no Brasil, principalmente em decorrência é, das últimas políticas, como PED, Saúde, Interprofissionalidade é, e outras iniciativas, a, nós sempre estamos chamando a atenção para a necessidade de assegurar o rigor teórico, conceitual e metodológico das iniciativas para que a gente possa visualizar no futuro os efeitos da educação interprofissional na realidade da na formação e do trabalho em saúde. Então, também a gente chama a atenção para a importância de, no momento em que essas iniciativas elas são adotadas, a gente criar estratégias para a produção e elaboração de evidências científicas. Né? A ideia é exatamente sistematizando todas as as etapas desse processo, para que esses resultados possam ser divulgados e, de repente, servir de inspiração para outras iniciativas no país e no mundo. Então, o objetivo geral desse plano é elaborar e sistematizar os indicadores de processo e resultado na incorporação dos marcos teóricos, conceituais e metodológicos da educação interprofissional na Faculdade Pernambucana de Saúde e do Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira. Então, a ideia é, é exatamente permitir que esses marcos teórico-conceituais e metodológicos orientem ah, o processo de formação e a orientação do trabalho. E aí, algumas ações, né, alguns objetivos específicos foram pensados como mapear oportunidades de adoção da educação interprofissional nas estruturas curriculares existentes, discutir as bases teórico-conceituais e metodológicas da educação interprofissional é, nas reformas curriculares, então, como esses referenciais podem contribuir para a reforma dos currículos da FPS, sistemar atividades de desenvolvimento docente e formação de preceptores e para subsidiar o processo de adoção e fortalecimento da educação interprofissional em saúde, é, sistematizar e acompanhar todo o processo de trabalho do CAIS, né, do Centro de Atenção e Aprendizagem Interprofissional, que a professora Renede de Acabou de apresentar, bem como dos demais cenários de práticas da educação interprofissional na FPS, e elaborar evidências científicas sobre as implicações da educação interprofissional na formação e no trabalho em saúde. E aí são cinco eixos estratégicos, como já mencionado, as oportunidades, reforma curricular, desenvolvimento docente, o CAIS e a elaboração das evidências científicas. Ah, no que se refere às, às potencialidades ou às oportunidades, a, a ideia é olhar para os currículos existentes na FPS e tentar identificar em que momentos eh, será possível adotar a educação interprofissional. E aí, a, a ideia é que a gente possa né, discutir estratégias de educação interprofissional nos currículos e elaborar essas iniciativas, considerando os desenhos atuais uh, dos cursos da FPS. Atividades de discussão e planejamento de projetos de extensão, que possam envolver os diferentes cursos, todas as iniciativas na perspectiva interprofissional e colaborativa, Atividades de discussão, de discussão e planejamento também de projetos de pesquisas, é, também na perspectiva interprofissional e colaborativa, e realização de eventos nacionais e internacionais. Acho que esse aqui é um evento que dá o pontapé inicial para esse plano de trabalho. Criar e fortalecer grupos e redes de pesquisas com foco na interprofissionalidade, articulando as atividades da graduação com a pós-graduação. As reformas curriculares, né, no eixo das reformas curriculares, a ideia é que a partir desse referencial seja que seja disparado aí movimentos de reforma dos currículos da FPS e aí acompanhar esse processo de planejamento de incorporação da EP é, na formação da FPS e elaborar estratégias e instrumentos de avaliação dessas iniciativas que estarão sendo adotadas, é, fazer uma discussão sobre a matriz de competências colaborativas, né, que possam ser compartilhada pelos diferentes currículos da FPS, e discutir os níveis da educação interprofissional, e aí a partir de uma experiência canadense que traz três níveis de, de aprendizagem interprofissional, exposição e imersão, e um nível mais avançado, vi, né, tentar fazer uma análise de como esses níveis podem contribuir para a sistematização da educação interprofissional na instituição. No desenvolvimento docente, é uma ação estratégica, exatamente para que os docentes possam dar sustentação às iniciativas de educação interprofissional, então, realizar, né, subsidiar teórica, conceitual e metodologicamente os docentes para a adoção da educação interprofissional, acompanhamento do processo de planejamento de estratégias para incorporação da IP na formação em saúde e, novamente, qualificando esses docentes tanto para o processo de ensino e aprendizagem, mas também para a avaliação dessa aprendizagem e oficina de formação de preceptores, que é fundamental para que quando o estudante chegue nos serviços de saúde, esse preceptor conheça essa abordagem e dê continuidade a essa discussão nos diferentes cenários de práticas da formação em saúde. O CAAS foi o que a professora René acabou de apresentar, que se refere, e aí nesse plano entra toda a sistematização do processo de trabalho do CAAS, discutir com docentes e discentes as atividades que serão desenvolvidas, como o CAIS irá se comunicar com os demais campos de práticas da FPS, elaborar um relatório de contribuições do CAIS para a reorganização da rede municipal de atenção, ou seja, a, o CAAS demonstra aí o interesse de dialogar com os serviços de saúde, não apenas com os serviços é, da própria instituição, discutir processos de reorientação da formação do trabalho, que são que acontecem no EMIP. E a elaboração de evidências científicas, a partir do que eu já mencionei, que é a ideia de ir sistematizando todas essas etapas, elaborando evidências científicas, para que se tenha, no médio e longo prazo, um conjunto de indicadores de tudo que foi feito e os seus efeitos na qualidade do trabalho em saúde, na oferta de serviços de saúde mais integrais e mais resolutivos. Então, para esse eixo, formação de grupos de pesquisas, né, onde, onde seja possível é, elaborar as evidências científicas, elaboração de produtos técnicos, científicos e inovações educacionais, Divulgação desses principais resultados, dos resultados desses eixos estratégicos em periódicos e em congressos, e articulação com instituições nacional e internacionais, nacionais e internacionais, para o fortalecimento da mobilidade acadêmica. Então, a ideia é que a partir desse movimento haja aí um intercâmbio entre estudantes da FPS com outras instituições nacionais, outras instituições brasileiras, mas também instituições internacionais, então pensando tanto ah, na perspectiva dos docentes como na perspectiva dos discentes. E aí, com esse plano de trabalho, espera-se né, uma maior clareza conceitual e metodológica sobre a educação interprofissional, o fortalecimento, de fato, da educação interprofissional na formação em saúde, e esse plano ele busca exatamente assegurar esse rigor teórico, conceitual e metodológico, Permitir que, no futuro próximo, uma sistematização de uma atenção integral à saúde, inicialmente na comunidade de Tijolos, que é uma comunidade do entorno da faculdade, a partir da interprofissionalidade, da interdisciplinaridade, do trabalho em rede. Apoiar as gestões municipal e estadual para o fortalecimento da rede de atenção e a formação de grupos de pesquisas que possam sistematizar todo o processo de elaboração de evidências científicas nesses eixos estratégicos da proposta. Então, esse é, ainda temos a elaboração dos produtos técnicos, científicos e inovações educacionais, ah, como eu já falei, as divulgações, e é uma síntese da, desse projeto, será o planejamento das ações, acompanhar né, e sistematizar todas as atividades, elaborar as evidências, apoiar o desenvolvimento docente e também ir construindo indicadores de tudo que foi construído, né, a partir de instrumentos de gestão e de avaliação com foco na EIP. Então, acho que essa, essa é a apresentação da discussão que a gente fez e que eu agradeço a possibilidade de participar né, da, desse desse debate na, na FPS e imediatamente eu passo, né, a, chamo aqui os nossos convidados para a conferência magna né, da, do, da primeira semana de Educação e Trabalho Interprofissional em Saúde, que tem como tema a agenda internacional e o papel dos centros para o avanço da educação interprofissional. Então eu agradeço ao, ao doutor Fernando Menezes e ao doutor Andréas, é, pela disponibilidade né, para participar dessa discussão. Nós temos um número importante de telespectadores que estão assistindo esse evento e isso mostra o interesse que esse tema é, vem ah, tendo né, no nosso cenário, no contexto brasileiro. Então, Dr. Fernando Menezes, é, da Organização Pan-Americana de Saúde, Dr. Andreas, ele é do King's College, do King's College Londres, da escola de enfermagem Florence Nightingale. Então, passo inicialmente para o Dr. Fernando Menezes e, em seguida, para o Doutor Andreas Cirísses. Muito obrigado. Bom, bom dia a todos. É, gostaria primeiro saudar e, e agradecer a participação de um evento muito importante para a região, que é um evento que vem dentro de um processo que foi, no nosso caso, começou lá em 2016, quando nós tivemos a primeira reunião regional sobre o tema de educação interprofissional. Mas eu queria... Também eh, agradecer especificamente a Faculdade Pernambucana de Saúde, uma pioneira eh, na área da educação médica, e nas pessoas de, dos professores Antônio Carlos Figueira, do professor Giliad Falvo, da professora Reneide, que vem desenvolvendo desde o princípio eh, dessa escola, há 16 anos, como bem frisou o professor Antônio Carlos, vem desenvolvendo sempre... Eh, situações de melhoria do processo ensino-aprendizagem, principalmente voltados para a solução dos problemas da comunidade. Então, é uma das escolas que eu reputo de excelência e que tem como modelo essa essa capacidade inovadora permanente. Então, eu parabenizo, inclusive, também o a criação desse Centro que representará, com certeza, um avanço não só para o Estado, mas também para o Brasil. Eu pediria a Joel para começar uma breve, uma curta apresentação, colocando alguns pontos para discussão, para reflexão, a partir do trabalho que nós, na equipe de Recursos Humanos para a Saúde, no nível regional, aqui em Washington, vemos, viemos desenvolvendo já há algum tempo. Então, eu, eu chamaria de uma agenda internacional, né? e como essa agenda internacional é, nós, nós entendemos desde o ponto de vista da OPAS e como fazemos isso avançar, como é que nós trabalhamos o tema da educação interprofissional e da prática colaborativa, com vistas a um avanço no conjunto dos países. Vocês sabem que a região, a nossa região, é uma região muito rica culturalmente e muito diversa, mas também muito dispar do ponto de vista de que a, os processos educacionais se dão nem sempre e, na mesma direção e com a mesma intensidade. Então, por isso que é importante que de tempos em tempos os países da região se reúnam dentro de um conselho e esse conselho define quais são os temas prioritários para a região. Isso eu também vou apresentar um pouco e eu gostaria já de passar para os primeiros dois slides, que são considerações iniciais né, sobre como nós vemos o tema da educação interprofissional. Primeiro, que ela não é um fim por si mesmo. A educação interprofissional e a prática colaborativa ela tem como objetivo maior uma melhor saúde para todos, que também é o nosso lema. O nosso nosso lema, o nosso objetivo é uma saúde melhor para todos. Tendo, então, do, três significados muito importantes... Existem mais, mas eu gostaria de focar em três, que é o o indivíduo como centro e a saúde universal como objetivo maior. Nós temos também um significado muito importante que a a partir da educação interprofissional se pode pensar uma prática colaborativa onde a liderança ela é compartilhada. Ela ela foca o foco dela no trabalho de equipe e não é na liderança de uma categoria profissional por si só. E, por fim, é, é muito importante porque ela trabalha com a plena utilização de competências que são desenvolvidas ao longo do processo educacional, mas que, muitas vezes, por conta do arcabouço é, da própria, e da própria estrutura do sistema de saúde, é, é quase que impossível você utilizar essa essa prática da melhor maneira possível. Então, a, a, a, as competências muitas vezes são desenvolvidas dentro do processo de formação, mas quando chega na hora da prática profissional, há uma fragmentação, uma nova fragmentação, e, e aí aquele trabalho que muitas vezes foi feito dentro da, do processo nas academias, ele, ele se torna inviável, de se fazer em, em conjunto. Ah, o próximo, por favor. Então, para nós, eh, da Organização Pan-Americana de Saúde, a educação interprofissional é uma ferramenta para alcançarmos aquilo que chamamos de saúde universal, que, na verdade, é permitir o acesso universal e a cobertura universal. É uma ferramenta para alcançar... Eh, valores que são muito caros à organização, como o direito à saúde, a equidade e a solidariedade. Nós trabalhamos é, para atingir esses valores a partir de do que chamamos mandatos, os nossos mandatos. Os nossos mandatos são frutos de resoluções que são tomadas pelos países em conjunto, é, numa reunião anual, que ocorre no mês de setembro, que é o nosso conselho diretivo. E nessas reuniões são aprovadas as grandes, os grandes mandatos da organização, onde é, as prioridades estão contidas. Na área de recursos humanos, é, o nosso grande mandato é a resolução da estratégia de recursos humanos e do plano de ação de recursos humanos para a região, que ocorreu é, no ano de 2017, e 2018 e tem uma extensão esse plano de ação até o ano de 2023, então estabelecemos diversas metas e essas metas elas são constantemente avaliadas por minha equipe, é, hoje nós temos, estamos terminando o que chamamos o, a avaliação de monitoramento do meio termo, ou seja, avaliamos 2020, apresentamos 2021 para as discussões dos países, e a avaliação final vem em 2023. E já temos alguns avanços, principalmente na área da educação profissional, que eu vou mostrar um pouco mais para frente. O próximo, por favor. Então, eu não vou me detalhar no marco conceitual, porque eu creio que está muito claro, a organização ela ela entende e segue aquilo que foi preconizado pela, pela própria OMS, ela trabalha dentro dessa visão de integração e de articulação entre as diversas profissões, e aí incorpora-se a necessidade premente de começar cedo, começar cedo, ou seja, no próprio processo de aprendizagem, já é, permitir que os estudantes eles participem do processo de construção do conhecimento é, em conjunto, né, elaboração do conhecimento em conjunto. Então isso creio que é uma, pelo que eu vi é, das apresentações anteriores da professora Reneide do professor Giliatti, todos da FPS, é uma, uma uma marca muito forte dentro da proposta do centro que que está sendo apresentado hoje. O próximo, por favor. Então, eu, eu queria dar uma, fazer uma pausa pequena, porque eu creio que a pandemia nos afetou de uma maneira muito importante. É, Vínhamos num processo, eu falei de 2016, quando começamos a formação da nossa rede, a nossa grande discussão regional sobre a educação interprofissional, e 2017, mas tivemos aí uma... uma um choque, eu diria, com a crise sanitária que que se impôs ao continente e continua promovendo aí a sua, os seus efeitos, diria, trágicos. E também isso trouxe para o que chamamos de atividade de cooperação técnica uma mudança muito grande, inclusive uma necessidade de adequação da cooperação técnica que vem daquele daquela resolução que eu falei, dos mandatos, é para para atender, para responder às necessidades dos países da região de, pô, pelo tema da pandemia. O próximo, por favor. Então, há, há, há uma coisa importante que eu queria também enfatizar. A, a pandemia ela nos afeta ou afetou a força laboral, é, de uma maneira muito forte, mas nada que nós não já conhecêssemos antes. O que houve foi é, que se ampliou é, aquilo que havia de deficiências, elas foram ampliadas. Aquilo que nós demonstrávamos é, já é, em outros estudos, eles começam a aparecer de uma maneira muito mais visível, principalmente para os gestores, os gestores, os secretários de saúde e os ministros. Então, a, a gente classifica, geralmente, é, de duas maneiras é, é, esse tipo de impacto. Um impacto que amplifica a deficiência, né, que já foram detectadas, e aí eu recordaria rapidamente a questão da reitoria e da governança, muito, muito débil, a pouca capacidade, e aí eu estou falando no todo. É, é lógico que cada país tem a sua especificidade, a sua maneira, e o seu arcabouço de regulamento que permite uma maior ou menor é, controle sobre o tema da reitoria e da governança. Mas aí se viu claramente que isso é, há, é uma debilidade é, no geral em todos os países. Os sistemas de informação muito falhos e muito fragmentados. É, nós, olhando mais uma vez para a região, temos uma necessidade enorme de termos é, sistemas de informação para recursos humanos em saúde, que realmente dê a informação em tempo real e permita uma resposta imediata por parte do gestor do gestor de saúde há uma ausência completa de planejamento estratégico nessa área de recursos humanos e aí vem as coisas que afetam a, nos afetam enquanto academia né? a formação ela é inadequada ela é inadequada para satisfazer a necessidade da população principalmente num tempo de pandemia, né? num tempo onde é uma crise, há um quadro agudo. Então, é, apesar de termos coisas crônicas, é, no momento que se agudiza, há, há uma necessidade, por exemplo, de alguns profissionais que nós não estávamos formando na quantidade e com a qualidade necessária para atender é, a essa demanda excessiva e finalmente um, um grande problema que afetou a todos é que foi o problema das condições de trabalho é, o evento da pandemia como um evento inesperado pegou a maioria dos países é, de uma maneira que nem mesmo os aos trabalhadores de saúde eles podiam proteger é, com equipamentos apropriados e isso a, a gente chama internamente de da, da violência que o vírus causa Não apenas do ponto de vista da doença, mas também do ponto de vista do que ele trouxe do, ao, no, ao, ao redor dos temas de interrelacionamento social e com a comunidade. Você veja que teve populações, inclusive, de trabalhadores de saúde que foram terminaram sendo atacadas pela própria comunidade, porque tinham medo e tinham a, aquela visão equivocada de que os trabalhadores estavam trazendo vírus para dentro da comunidade. Bom, mas, por outro lado, tem um, um efeito, um impacto também positivo do ponto de vista de, de oportunidade. E aí eu vou rapidamente elencar quatro, cinco, né? que necessariamente se começou a pensar muito mais o trabalho intersetorial. Os países que melhor responderam, melhor responderam à, à pandemia, eles já tinham no seu acabou a previsão do trabalho intersetorial. Então, aqueles que conseguiram mitigar melhor foram aqueles que conseguiram, já tinham esse, esse tipo de coisa. E isso se aumentou, aumentou essa visão da necessidade do trabalho intersetorial e de ter um marco regulatório que fosse próprio, porque muitas vezes o marco regulatório, aí eu estou falando da, da regulação da prática profissional, ele não permite que uma profissão que tem como competências aquelas que estão esperadas, ela possa utilizar essas competências dentro da prática, porque isso pertence a um outro cadre profissional. Então, é, essas coisas estão sendo lentamente mudadas e têm que ser mudadas, na minha visão, para o futuro. Houve uma melhoria em alguns sistemas de informação, estamos trabalhando muito fortemente com a OMS, com a Organização Mundial de Saúde, para isso. Há, há uma busca por ferramentas de planificação e de projeções, nós estamos também trabalhando, temos hoje três ferramentas de planificação é, dentro da região. É, naturalmente, os temas da gestão do trabalho estão de volta e houve, aí do ponto de vista também muito da formação e da capacitação, a, o aumento do uso de plataformas de telesaúde, a, o tema da educação, de como nós nos adaptamos a esse tema da educação. É o próximo. Então, com isso, nós é, rapidamente trabalhamos nas linhas estratégicas que temos. Eu, eu não vou me, me alongar, eu deixo os slides, o conjunto de slides aí, vou colocar à disposição, mas é muito importante dizer que é, há uma necessidade hoje né, de que, principalmente, haja uma concertação entre o setor educacional e o setor saúde para que se aumentem as capacidades de planificação, de pensar o planejamento, tanto no nível da saúde como um todo, mas também no nível dos recursos humanos. Os recursos humanos foram fortemente atingidos e são fortemente exigidos todo o tempo. Então, é importante que, ah, dentro... Das próprias, do próprio processo de formação no nível de pré-grado, que nós chamamos de graduação no Brasil, né, é, já se inclua uma discussão sobre é, esse tema é, da de como como executar um plano de planejamento e como se trabalha, do ponto de vista macro, as questões da, da, da formação e da alocação e da distribuição de pessoal de saúde. O próximo. De maneira muito específica, é, é, aí dentro da nossa, já fazendo um alinhamento com a nossa é, resolução de recursos humanos, estratégia e plano de ação, nós temos desenvolvido fortemente um apoio para para novas políticas e, e regulamentos na força de trabalho, principalmente aquelas que visam atrair e reter, mas todos vocês sabem que existem regiões específicas né, dentro das Américas onde há uma dificuldade enorme de você ter profissionais de saúde como um todo. Né? Então, nós temos que pensar políticas públicas que possam permitir isso que possam permitir a mobilidade, que possam permitir a mobilização ou seja, que permita formação e mobilização ao mesmo tempo. E, dentro da visão da saúde e de uma visão maior do alcance da prática e do intercâmbio de tarefas que é muito importante nesse momento já é muito conhecido na literatura inglesa e dos países de língua inglesa que em alguns momentos se utiliza o compartilhamento de tarefas o compartilhamento de tarefas faz parte e também o câmbio a modificação de tarefas, de competências, né? o task shifting, do task sharing. Então, isso é muito importante, porque isso encaixa muito bem com a visão do trabalho interdisciplinar, do trabalho colaborativo e do trabalho interprofissional. O próximo, por favor. E, finalmente, numa linha mais é, direta, nós temos aí é, trabalhado muito com o campus virtual, que estamos utilizando hoje. Não é? o campus virtual tem sido a nossa, eu diria o nosso maior instrumento é, de, de trabalho para rapidamente atender os países do ponto de vista dos processos educacionais que necessitam no momento de pandemia e óbvio que isso faz com que haja melhoria de processo educativo, melhoria da do tema da questão do enfoque clínico e principalmente da implementação de medidas de saúde pública, junto com uma educação profissional e com a prática colaborativa. Então, feito esse adendo aí do que estamos fazendo, eu gostaria de mostrar agora rapidamente também algumas atividades que são feitas diretamente entre a nossa unidade e o tema da, da educação interprofissional. O próximo, por favor. Então, é, são iniciativas que, como eu disse, elas começam, é, na verdade, em 2015, quando se avalia na Argentina a década de recursos humanos, que começou em Toronto, 2005. Então, vejam que isso é um processo, né? é um processo que nós vamos caminhando e vamos não apenas chegando a conclusões, mas também vamos implementando ações. Então, em 2015... Começamos a, a pensar na nova resolução de recursos humanos. E, a partir daí, começamos a discutir o tema de educação interprofissional e prática colaborativa como um tema central para a transformação dos serviços de saúde e para a melhoria da atenção à saúde na região. O próximo. Isso se dá dentro, como eu disse, do contexto da resolução. É? É, nós temos que levar todos os países, são 35 países, para discutir uma resolução e colocar como prioritário aquele tema que nós identificamos como uma uma deficiência, uma necessidade. E, naturalmente, nesse processo, que é um processo de colaboração entre países, se vai aperfeiçoando, se vai chegando a a não apenas a objetivos que todos, todos devem... É, atingir esses objetivos, metas comuns, mas também como vamos avaliar esses objetivos. Então, o plano de ação ele tem indicadores e esses indicadores são extremamente importantes, extremamente importantes, porque eles apontam não apenas para a direção do objetivo, mas eles falam também como, como vamos alcançar e como do ponto de vista de como se fosse um roadmap, uma, uma, um caminho nós vamos atingir aquilo que seria a plenitude do ponto de vista de recursos humanos. A nossa, a, a, as nossas resoluções, a nossa resolução, na verdade, o próximo, ela tem três linhas estratégicas, não vou é, me alongar sobre isso, mas uma fala de governança e reitoria, a outra fala de ampliação de acesso de cobertura com equidade e qualidade, e a terceira fala justamente nesse processo de harmonização de articulação do setor eh, de, eh, educativo para uma resposta mais adequada às necessidades do sistema de saúde. Um dos diagnósticos que, foi feito, que foram feitos ao final da década de, de recursos humanos, que vem lá de Toronto, foi que havia uma desconexão entre o sistema educacional e aquilo que o setor saúde estava precisando. Então, isso, por isso que aí entra como muito forte uma linha é, na, área, na área de, eu diria, muito mais relacionada com o processo de formação. E aí, como é que colocamos para dentro a educação interprofissional? O próximo. A educação interprofissional entra como meta, entra como objetivo e entra como indicador. Né? Então, por exemplo, quando a gente diz que na linha 2, que é aquela linha que fala sobre a ampliação do acesso da qualidade com equidade, nós estamos falando é de que temos que ter equipes nos países que tenham uma conformação interprofissional, e aí os países decidiram que deveríamos trabalhar com a visão do primeiro nível de atenção, ou da atenção primária, que possam ter dentro desses próprios países uma regulação que permita é esse tipo de trabalho interprofissional, Muitas vezes você tem os integrantes da equipe, você tem a própria equipe, mas você não tem, por parte da regulação interna do país, a possibilidade de que essas equipes sejam utilizadas no máximo da sua capacidade. Dentro da linha 3, que é a linha que trabalha mais processo educativo, nós teríamos a promoção da capacitação interprofissional. E aí é muito importante, porque a gente não está falando apenas do um estudante ou do profissional. Nós estamos falando também dos professores, dos formadores. É importante que os formadores eles, eles comecem a trabalhar com essa nova visão. Eles também têm a oportunidade de desenvolver capacidades dentro dessa nova visão. Nós sabemos, é, que vem do mundo acadêmico, que a maioria dos nossos professores eles têm a visão da sua especialidade eles têm a, não têm a visão do conjunto. Então, por isso que é muito importante não apenas trabalhar com o nosso corpo discente, mas é importante também trabalhar com o corpo docente. O próximo. E aí, uma amostra do que vemos fazendo e alguns resultados. A primeira reunião, como eu falei, foi uma reunião de, em 2016, onde se estabeleceu toda uma discussão teórico é, teórica sobre que marco conceitual nós iríamos utilizar dentro da região e quais seriam nossos objetivos enquanto, enquanto é, educação interprofissional dentro da região. Essa reunião foi muito importante, porque, como disse, ela foi a primeira, foi quem começa a definir quais são as necessidades, mas principalmente quais são as prioridades. E ela, dentro dessa visão, ela trabalhou pela primeira vez com a necessidade de que os países tivessem planos nacionais de educação interprofissional. E aí eu estou falando planos nacionais que pudessem já, nesse momento, articular o setor educacional e o setor saúde. Nós, nós colocamos isso como um paradigma a ser seguido. Sempre promover a educação e sempre promover a integração com o setor saúde, para que essa fragmentação não ocorresse mais. O próximo. E aí nós tivemos uma coisa interessante. É, nesse momento, é, pela primeira vez, se pensou em elaborar um plano nacional, e alguns países já o apresentaram planos para 2017 e 2018. E aí eu posso citar os países que foram, eu diria, até pioneiros, na formação de uma grande rede, que foram Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica e Uruguai. Esses países partiram na frente. E, dentro desse partir na frente, se começou a discutir o que seria parte do plano. Como é que você tem um plano? Então, um plano tem que ter, por exemplo, um diagnóstico da situação, óbvio. Tem que ter um, um tipo de marco conceitual. E aí... Começamos, a partir de alguns algumas ideias, ampliar isso para o conjunto de países da região. E logo vem o próximo, a segunda reunião eh, regional, que cria a, a rede regional de educação, e aí já de uma maneira muito mais, eu diria, formal, porque a rede já vem, o embrião já começa antes, mas a rede ela começa a tomar corpo. E eu falo tomar corpo porque a função da OPS da OPAS, segundo o nosso pensamento, é que ela não apenas coordene, mas ela fomente para que os países eles assumam a, o controle e a coordenação das das estruturas de rede que nós estamos apoiando é, o, o seu início. Então, foi muito interessante, porque logo se cria a rede e a rede nasce muito forte. Tivemos, nesse momento, aí eu tenho que fazer esse registro histórico, a participação muito importante é, é de algumas pessoas e alguns países. No caso do Brasil, eu menciono José Rodrigues Filho é, e também na época que estava na Secretaria de, é, de Gestão do Trabalho Educação e Saúde do Ministério, a doutora Cláudia Brandão. O José Francisco foi novo, nosso consultor temporário em Washington justamente para trabalhar esse tema e fez um trabalho brilhante é, justamente do ponto de vista de conseguir articular todo, toda essa rede. O próximo, nós tivemos, então, é, mais reuniões, o próximo, é, e eu vou falar das duas últimas, é, é, porque, é, é, das três últimas. Primeiro, porque ampliou-se muito, já são hoje 19 países que têm planos nacionais de educação interprofissional que estão sendo constantemente avaliados e discutidos com os nossos consultores regionais aqui em Washington. Então, isso é muito importante. Vocês veem aí claramente que a região do Caribe, é, ainda temos algumas regiões e alguns países que estão no processo. É, a pandemia nos pegou todos de surpresa. Nós teremos uma grande reunião regional, que seria no Caribe, o Caribe, como os senhores sabem, há um grande número de países que, na verdade, são ilhas. E nós temos uma divisão que precisamos trazer para dentro da discussão os países da língua inglesa. Então, essa discussão ficou adiada para agora, 2021. Vamos fazer de maneira virtual, mas vamos avançar nos planos de educação interprofissional, agora com a parceria com a Universidade da, do, de West Indies, que essa é a universidade que abrange todo o Caribe. Mas é muito importante é, ver vislumbrar como isso começa, como um embrião e que hoje você tem pela rede um grande avanço e também pela, pela apresentação de planos nacionais de, de educação interprofissional um outro grande avanço. No bojo disso, aí vem a questão dos dos centros. É, nós estamos fazendo um grande mapeamento agora, é, justamente para apresentar, e os, com certeza serão convidados, os senhores serão convidados, para apresentar um grande estudo sobre exatamente a evolução específica do ponto de vista de centros que tem, que trabalham com a educação interprofissional, centros acadêmicos. Aí eu estou falando, me referindo e países que possuem dentro deles centros de formação é, é, interprofissional, como a que foi apresentada hoje. O próximo, e aí já chegamos, estamos chegando próximo do final, é, eu queria dizer que é, duas coisas são importantes, na minha, no meu modo de ver, se posso deixar como mensagem. Primeiro, é, eu gosto muito da mensagem que mostra o, a cauda que balança o cachorro. Então, a cauda que balança o cachorro, para mim, são várias coisas. São as políticas públicas, são a, regula a regulação que, que faz com que o sistema ele modifique. É a acreditação, é o processo de acreditação, de avaliação da educação é, médica ou da educação profissional, que tem que incorporar, numa visão mais qualitativa, o tema da educação interprofissional, né? a, a, o nosso processo de é, acreditação ele ainda é muito burocrático, de um modo geral, na região, há avanços, né? eu poderia citar aqui, por exemplo, a, a, a incorporação, por exemplo, pelo Canadá, é, de temas como a missão, missão social né? ou responsabilidade social e a própria educação interprofissional como parte é, da avaliação da escola de educação é, em saúde. Então, isso é muito importante, porque a acreditação ela, ela promove um movimento interno para alcançar aquilo que se está pedindo é, como indicador de avaliação. Então, é muito importante. Do mesmo modo, é importante que os nossos gestores públicos comecem a pensar é, em regramentos que permitam a real a, a, a, a prática profissional do ponto de vista do trabalho de equipe, porque é, muito da, das, das nossas das nossas eu diria é, é, regulações nessa área elas são regulações para uma categoria profissional em específico elas não pensam no conjunto elas pensam daquilo que eu posso fazer enquanto profissional, enquanto médico, enquanto enfermeiro, enquanto odontólogo, enquanto fisioterapeuta, psicólogo, mas não pensam na saúde como um todo. Então, está na hora de a gente rever isso e ter política pública adequada para isso. É, e, por último, é, ainda nessa, nessa área, é importante que os sistemas de saúde entendam o que passou com a pandemia da necessidade de uma visão pública, da necessidade, e aí sim, de incorporar outros processos na formação né, do seu pessoal e na capacitação. O último slide, por favor. E aí eu, eu, eu diria uma coisa que eu começo a ver dentro da região. Nós estamos avançando muito, e aí eu estou falando de centros de formação interprofissional, do ponto de vista do procedimento, o que é que eu chamo de procedimento. Então nós estamos avançando do ponto de vista de, de das pessoas aprenderem procedimentos em conjunto. Precisamos ir um pouco além. Precisamos trabalhar em conjunto temas que são temas, eu diria, mais difíceis, porque não são muitas vezes tão interessantes e temos que torná-los interessantes, porque eles estão aí e são muito importantes para o futuro. O tema da, do determinante social em saúde. O determinante social em saúde ele tem que ser discutido coletivamente, interprofissionalmente. Ele não pode ser uma atribuição de uma ou de outra categoria. E não se pode deixar para depois. O tema do planejamento em saúde. Ele não pode ser deixado para depois. Eu posso citar aqui... um, Eu tinha preparado aqui uma lista de coisas que eu acho que poderiam ser discutidas dentro dessa visão da integração interprofissional. A questão da política pública, a maioria dos nossos profissionais de saúde não entende política pública. Não entende política não entende política pública, não entende o que é a melhor evidência. E veja, isso tudo está sendo ofertado, mas é ofertado de maneira fragmentada. Então, temos que, de alguma maneira, aproveitar esse momento. E aí eu estou falando aqui numa condição muito importante, nós temos aqui dois ex-secretários de saúde de Estado. Nós temos dois professores e dois ex-secretários, que ao mesmo tempo são dois ex-secretários de saúde, que trabalharam em prol da inovação, mas entendem, creio eu, e fazem muito bem essa ponte com o setor educacional da necessidade que, daquilo que estamos discutindo hoje aqui. Por isso, eu termino dizendo que é, é, foi um prazer, é, é sempre um prazer estar de volta, é, eu sou do Recife, não nego, né? É, pelo contrário, sempre que posso, falo que sou do Recife, e é um prazer ver que estamos avançando, é, não apenas na região, mas também na minha terra natal. Então agradeço, Reneide, que estou vendo aqui, agradeço Antônio Carlos, Giliati, por lá. Pela, por lá. Olha, olha a mistura do espanhol de vez em quando é, é, é pela oportunidade e, e, e vamos em frente. Eu acho que a, a OPAS está ela, ela aqui para dar esse apoio, para facilitar é, é, tudo que, que vocês possam é, é, pensar de inovação para o futuro. Muito obrigado. obrigado, doutor Fernando Menezes, é, muito obrigado, acho fez uma excelente explanação, um panorama do da agenda internacional e da contribuição da OPAS, e muito obrigado pela, pela participação. E eu chamo em seguida o professor Andréas Zirix, o professor Andreas, ele é um parceiro né, das atividades de educação interprofissional no Brasil, eu quero agradecer fortemente, sempre que a gente ah, convida o professor Andreas, ele ele está sempre à disposição, então é uma alegria tê-lo novamente conosco. Ah, no, primeiro, na, no primeiro colóquio de educação e trabalho interprofissional em saúde em 2015, nós tivemos o, doutor, o professor Scott Reeves, que infelizmente não está mais conosco, né, entre nós, e... E em seguida, e aí nos anos seguintes, o doutor andreas ele vem contribuindo para as ações de educação interprofissional no Brasil e aí sendo um grande parceiro das ações que são realizadas pela rede brasileira de educação e trabalho interprofissional, mas também pelos eventos que o dr Fernando Menezes já mencionou aí, das, das reuniões técnicas e aí o doutor Andréas sempre esteve conosco. Então muito obrigado professor pela sua disponibilidade é uma alegria tê-lo conosco então passo a palavra para o Dr. Andrés. muito obrigado. Thank you Marcelo thank you very much for your kind words and generous introduction and uh, thank you to everyone for having me I'm delighted to be joining you uh, at this event and many congratulations for uh, yet another important development in the region. I will focus my presentation on some of the priorities and concerns that I have in my various roles and bring the discussion back to the role that centers for interprofessional education have in advancing this field of science. I'll try to be brief and not repeat the many great things the previous speakers have already covered. I'll say a few things about myself so you know where I'm coming from and how I approach this um, development, this growing field of study. Before I, I focus on some of the international scene and finally I'll draw from some practical experiences from my own. Uh, contribution um, in London. Primarily, I'm here as the editor-in-chief of the International Journal of Interprofessional Care. We have been running the journal uh, in, in various guises through various editor-in-chiefs and boards since the uh, 1980s. We've grown into a, a journal of, of six issues per year within impact factor of, of over two. Importantly, we are uh, very much an international journal with representation from over 40 countries um, over the past year and uh, a 35% increase in submissions during the past 12 months. A reflection on the importance of the subject of interprofessional education and professional care especially during these times of the COVID-19 pandemic I'm also here as a board member a trustee and director of the UK centre for the advancement of interprofessional education a UK based charity but very much with an international reach and reputation again set up around the same time as our journal um, dedicated to advancing interprofessional education and promoting collaborative practice within health professionals' work and education. Finally, uh, I'm here as a, as a fellow faculty, uh, as a professor at King's College London. Uh, this is where I, I, I normally uh, would go to work. Obviously, I haven't been there for over a year now, uh, working from home. Uh, but I know some people on this call have actually visited uh, my university and the places I, I show here. We are the fourth oldest university in England after um, the Oxbridge Universities. Uh, we have a uh, history of, uh, of health professions, education, research and innovation in the areas of health um, of significance to this talk. We are the largest provider of health professional education in Europe, which makes us um, very, very busy, but also in a quite a unique position to talk about the challenges and opportunities and rewards of interprofessional education and collaborative practice. I'll return to some of the practicalities that we deal in London later in my talk. A few years ago um, with colleagues, we reflected on the growing importance of our field, of this field of healthcare, of interprofessional healthcare. At the time, little did we know that the world would change so dramatically in such a short space of time. We reminded uh, and spoke of the changes that we're seeing in health and illness patterns uh, across the world. The aging of the population and the rise in current condition, mostly mobility and non communicable diseases, all of which place increasing demands on health and social care and require new models of delivery centered around patient and community need. And all of that is combined, we're combining all of that with the global shortage of health and social care workers, the way we currently deliver healthcare may not be sustainable in the long run. And this realization opens up spaces for this dynamic reconfiguration of professional responsibilities. And interprofessional education lies at the heart of this movement. At the time of COVID-19, I would argue at the time of pandemics, uh, COVID-19 was not the first and won't be the last of the pandemics that we're facing. Interprofessional working is paramount to strengthening our health systems. We've spoken about interprofessional education, uh, many people have. I'd like to remind us of what it is that we mean when we talk about interprofessional education and to remind that this is much more than shared learning bringing people together is one part of the equation but interprofessional professional education refers to those occasions when members of students from two or more professions learn with each other that's the shared learning part but also learn from and about each other with the explicit focus of improving collaboration, the quality of care and services. So interprofessional education is quite a unique intervention and innovation in itself, something that requires more than coordinating capabilities across the different professions, which is why centers for interprofessional education play such a key role in advancing this way of learning and working. Interprofessional education is important because it enables interprofessional collaborative practice and teamwork in practice. We talked, we spoke about teamwork uh, during this past hour. But again, let's just remind ourselves of what it is that we mean when we talk about teamwork. Semantics do matter. A dynamic process involving two or more professionals with complementary backgrounds and skills, sharing common health goals, and exercising concerted both physical and mental effort in assessing, planning, delivering, or evaluating patient care. The interprofessional team is enabled through interprofessional education, and not only at the early pre-licensure level. We need to start early, but we also need to keep going. This figure from the World Health Organization from the Seminal now Framework for Action on Interprofessional Education and Collaborative Practice visualizes the connection between interprofessional education and collaborative practice, but also the role that these have to play in strengthening health systems, optimizing health services, and indeed delivering improved health outcomes. And as speakers before me have said, improving outcomes for health professionals as well, for their health, their well-being, their intention to remain within what is now a very difficult, very difficult profession indeed. Interprofessional education threads through the previous diagram from pre-licensure education, foundational education, early-year education, to graduate education and indeed through to continuing professional development. Interprofessional education is at the heart of everything that represents health professions education. It is more than a course, and therefore, it requires more than a course coordinator. It should work across the different levels, starting with foundational education, of course, but growing um, through both university education and practice education, which is another reason why centers for in the professional education are so important in taking this message forward and this movement forward with a long-term view. Investing in the present and the development of innovative initiatives, but also seeing them through and seeing that growth in development. We now know that interprofessional education has a number of outcomes, learning outcomes of different levels, reactions, attitudes, knowledge, but also longer term outcomes in terms of collaborative behavior, in terms of performance in practice. We also know that there are a number of enabling and interfering factors like professional culture, institutional culture, and various policies, workforce and financing included. And all of that works together in complex ways to deliver improved health and system outcomes individual population and public health, like speakers before may have said, but also organizational change, system efficiencies and cost effectiveness. This field of study of interprofessional education of interprofessional care more broadly has grown significantly in the past few years, has grown beyond uh, an evaluation of individual initiatives beyond interprofessional education in itself, but exploring the links between interprofessional education and a range of other factors. Our research, our knowledge, our theories, our contribution has increased, has increased significantly over the years and has now grown into such a great hive of activity that forms itself a field of study in its own rise an interprofessional science by that, we describe this scientific field of study devoted to advancing pedagogies, applied processes and research methods to promote uptake and evaluation of interprofessional collaborative approaches in health and social care, education, practice and research. And centers for IPE are so important in reinforcing and growing this message as well as contributing to advancing this field of science. Our work now and the work of the centres focus not only on interprofessional education, which is an important part, especially as new centres come alive, but also on helping and enabling interprofessional practice and advancing interprofessional scholarship and research. Within interprofessional education, we've heard from Professor, professor Marcelo about the plans to evaluate his contribution on things like the pedagogy of interprofessional education. What are the learning theories of interprofessional education? Which ones apply better in which context? What are the ways in which we deliver interprofessional education through increasingly now online and blended learning formats? How do we take interprofessional education to residency, to clinical placements? And what is the role? And how do we study and learn more about how interprofessional education enables socialization, the hidden curriculum, the way in which the different professions learn and socialize with each other? The outcomes of interprofessional education and how different interprofessional education initiatives in different settings influence those outcomes and different outcomes in different ways what are the best ways of enabling an impact on attitudes compared to knowledge skills and indeed long-term behavior but centers also have a role to enable educating for and help development of interprofessional practice many people want to and indeed work on developing Interprofessional care interventions that is easier said than done and benefit from the wisdom, experience, collective experience of centers for interprofessional education in developing their interventions and indeed enabling evaluation and informing the evaluation of such interventions in terms of safety and quality of patient care but also care coordination, service utilization and satisfaction. And last, but not least, this growing activity around interprofessional research, not only evaluating education and practice, but developing the science of research, of interprofessional research in terms of new methodologies, for interprofessional education and collaborative practice, new methodologies for developing research in itself, co-design, and innovation. Move helping, centers have a key role to play in interprofessional research, helping to move our research agenda beyond medical research, nursing research, pharmacy, physiotherapy research, but genuinely moving towards interprofessional research. Centers for IP have a, such an important role to play in promoting that agenda and reminding people to think big and to think broadly. Centers have a key role to play in ensuring positive interprofessional education experience for students. Positive experiences reinforce our key messages. Negative experiences can pose a risk. Here are some of the things that students say about positive interprofessional education experiences. I feel like I actually got something out of it that I could implement into my professionalism when I graduate. A lot of communication techniques, uh, issues of breaking down conflict, um, and how to work through things. Appreciating students being able to appreciate their own professional opinion being as valid as everyone else's and knowing that together it benefits the patient the most. Interprofessional education, helping our students to appreciate that it's not only their point of view that, that changes and improves through IPA, but changing the point of view about their profession as well interprofessional education, yes, having an important role to play in enabling collaborative practice across professions, but also strengthening people's own sense of professionalism and own understanding of their own professions. There is an equally important outcome of interprofessional education, both in terms of reinforcing collaborative practice, but also reinforcing people's own sense of professional identity. more more example and more evidence uh, from other research the kind of research that i would like you to, to start to contribute more to so this example here students appreciating that expertise doesn't live in a single professional discipline understanding how the differences create capacities and there are so differences that are valued more so than their similarities More important focus, more so than how students work together, but also how practicing clinicians, whether physicians, nurses, pharmacists, physiotherapists, how they interact with one another. And that lived experience. The importance of interprofessional education moving from the classroom to the clinical setting. Centers for IPE have such an important role to play In ensuring that these experiences of interprofessional education, of interprofessional collaboration within an academic setting are positive, encouraging, and reinforcing to our students. But centers for IP also have a key role to play in enabling, helping, and supporting our faculty. For many, interprofessional education it's still a new experience and opportunity. The literature, as I've mentioned, is significant and is growing, which is a strength of our science, but it's also a challenge. How to keep up with so many research, so many activities, so many publications happening all the time. Centers for IP have a role to avoid what this picture is showing, a sense of feeling overwhelmed, a sense of drinking from a fire hydrant, a sense of drowning, In so much literature, Centers for IP can distill the key, the important information in publication and enable through faculty development initiatives to enable experienced, skilled IP facilitators and educators. And Centers for IP have an important role to play in helping maintain an active faculty that can continue to contribute, contribute to IP in the long run. Here are some examples of initiatives from across the world of various centers for IP. There are many. These are just some from Sweden, from the UK, from North America. And in our journal, we also have many more examples. I will talk a little bit about my experience at King's as the one that I most. Uh, closely familiar with. Currently, interprofessional education at King's is hosted under the Center for Team-Based Practice and Learning in Healthcare. It is an initiative with the aim to develop, coordinate, and expand team-based interprofessional practice learning opportunities for students pursuing health professional studies at King's College London. We went through a series of phases of developments before we reached uh, this center. It is there to, as I said, advance interprofessional education, but also interprofessional uh, practice, working closely with our partner hospitals and providers in London, but also advancing an in, interprofessional research agenda. Interprofessional education started at King's in the early 1990s, so well over 20 years ago. But it started slowly with small initiatives before growing into a, what we now have a center. Those local initiatives in, in the late 90s and early 2000s steered a lot of interest and attention in IP, but at the time we knew that we needed a stronger structure. So we set up that university steering group at the top level, at the vice chancellor's level, coming together having representatives from health schools Dedicated to advancing interprofessional education, practice, and research across the university. And that was important for really reinforcing the message. Since then, there have been various subgroups for uh, activities and developments. There are academic posts dedicated to this activity, to the center, lectures, senior lecturers, professors. There is contribution from each and every faculty, dedicated team members working at the center, all supported by dedicated program manager team. It is inevitable, interprofessional education does require a lot of coordination, which can be a challenge for academics, I would argue. But for an experienced administrator, a skilled project manager, this is everyday work for them. And they can really help and enable these things to happen. In April 2017, this initiative, which we used to call Interprofessional Education Center, morphed into the Center for Team-Based Practice and Learning, representing um, a wider agenda and initiative of the center, coupled with a more uh, expansive structure and funding mechanism. But this is an example of what we're dealing with at King's on a yearly basis. We have hundreds of students. And indeed, during the pandemic, our applications to our programs have increased more so than any other year. So our numbers are growing faster than ever before on a range of different disciplines. The reality is that the pandemic has encouraged people to join healthcare whether they choose to remain in healthcare is to be seen. But this is the scale of the complexity that we'll give, we, we have to deal with. And it's, it's very typical of the complexity that many centers for interprofessional education have to deal with. We thread interprofessional education across the King's Curriculum and across the various programs that we run. We have initiatives at the early years through inquiry-based learning exercises, focusing on something that all first-year students can appreciate, patient safety, for example. These are oldest and most established initiatives. We we'll then have a number of opportunities for interprofessional education, a little bit of shared learning in addition to, uh, again, give opportunities to students to come together, but also learn with and from each other about practice-based subjects as well leading to improving collaboration. So we thread different initiatives. We have significant packages in the middle years around interprofessional pain education and other initiatives in care planning, culminating into the high fidelity full patient simulation, which we provide to our final year students. And, and throughout the years, we try and thread in a number of opportunities and innovations uh, focusing on professional education but on different subjects, breaking bad news, when things go wrong, and how the interprofessional team responds to that. We have initiatives around focusing specifically on mental health, initiatives focusing around primary care, community care. We have virtual reality initiatives, and so on built into this. But we do have this huge scale large-scale modules that we run consistently. The vision that we're working towards is for interprofessional education to be threaded in everything that we do, in everything that we provide. So it's no longer seen as an additional thing, an additional module. We learn everything and we learn about IP, that it becomes gradually embedded in everything that we do. And indeed, eventually reaching a stage where all of our curriculum are redesigned with interprofessional education at the heart and the center. I have details of some of these programs, but I will not go through them now because these details are available on our website. Uh, and indeed, if you Google us, if you like, you will find us, you will find the de details of all these programs. But to conclude my talk, I will talk a little bit about our values and the, important, the importance of really following through the values around interprofessional education set up by uh, CAPE. Again, I will not read them all. CAPE has publications on this area that I encourage you to look at. And I really want you to remind you Of the importance of centers for IP following this common framework of values, but also of principles of IP. Principles of continuing learning, of student participation and engagement, of integrating learning in universities and the workplace, bringing theory and practice together, applying consistent assessment criteria for all the profession on an equal basis, giving them credits towards professional qualification. So IP is not just an add-on, it's a part of their training and involving service users and carers in teaching and learning, placing the patient and their family at the center of what we do. Now, very few People could have predicted uh, the, challenges, the challenges that COVID-19 has brought this past 12 months. Um, it has and will continue to change the world, even post this pandemic. The long-term consequences are, will be significant. Healthcare has been profoundly affected across, obviously, along with other sectors. And during this time, we've also seen a lot of innovation uh, at a scale and pace that we have not seen for many years. We've, we've published uh, a number of papers in the journal covering the impact of COVID-19 on interprofessional education and collaborative practice. We have a special issue on it, which we published last September. And these are some of the papers from that issue. I will only touch on some of the challenges and innovations that we've seen. We've seen significant change since this pandemic started. People describe a decade of change within the span of the week. This has not been without challenges. Access to practice settings has been restricted um, and will continue to be restricted. There will be obviously be opportunities to return to our normal practices, but with increased protections, need for personal protective equipment, and so on, the way people practice has has in fact changed. There have been concerns from some areas of the world about deprioritizing IP. And I'm so pleased that you have not done that, but actually gone the other way around. That's very forward-looking and future-proofing. And I wish more would follow you here. We have fewer opportunities for interprofessional learning in the current conditions and challenges of large group teaching, which are no longer considered necessarily safe. So the way in which we deliver interprofessional education is adapting and evolving, but is doing so successfully. Innovations that we have seen include around greater virtual learning, online learning and blended learning, and greater use of telehealth in everything that we do whether it is consultations with family health units and teams in primary care or experts offering advice in intensive care units through critical care telemedicine. We've seen innovations in, in terms of health professionals sharing common health goals, coming together to fight this pandemic, to respond to this pandemic, sharing experiences. In the UK, for example, as in many other countries, we have had doctors, pharmacists, physiotherapists being redeployed to help out with the response, to help out nurses in intensive care with a number of them reporting how much they appreciated what the different professions do. Nurses understanding by working closer with doctors, uh, pharmacists and dietitians in a more confined space or a more focused area, understanding each other's concerns, viewpoints, skills and expertise. All of that leading to reports of increased collaboration and the professional camaraderie. This is reinforced by the blurring of professional boundaries brought about by the sense of this emergency, and increasingly by student volunteering. Nurses, doctors, pharmacists, physiotherapists volunteering together in response to the pandemic, which again has helped to break down some of the stereotypes and barriers. Centers for AP have a key role to play in following through in studying and evaluating and, pro and promoting the positive aspects of the pandemic towards crafting a future for interprofessional education. This is more than an asteroid activity and is not something that we'll be able to respond to in the next few months. This is a long-term program of educational and research initiative and innovation. These are our conduct details, uh, if you ever feel like a chat about any of these things, uh, I want to thank you again for inviting me to talk about the subject, which I'm very passionate about. And to congratulate you again for, like I said, pushing through and advancing in the professional education at this point in time. Thank you for listening. Muito obrigado, professor Andréas, pela excelente apresentação. É sempre uma alegria escutá-lo e a gente sempre aprende muito. Né? Nós temos comentários do quanto a gente aprende e do quanto nós temos ainda que fazer para avançarmos na perspectiva da interprofissionalidade, na formação e no trabalho em saúde. Com certeza, essas parcerias e essas oportunidades nos inspiram para que a gente possa avançar mais na educação interprofissional em nosso país. Então, por favor, eu recebo os nossos sinceros agradecimentos pela sua brilhante apresentação. É, nós temos... Agora, a gente encerra hoje o nosso período de apresentações do primeiro dia da primeira semana de Educação e Trabalho Interprofissional da Faculdade Pernambucana de Saúde. Agradecemos novamente a presença de todos e de todas que estiveram conosco assistindo aos palestrantes. Novamente, a presença e a disponibilidade do Dr. Fernando Menezes, do professor André Azrix, e a gente comunica a todos que os outros dias do evento, dia 2, 3 e 4, acontecerão na plataforma WebEx, na plataforma específica da Faculdade Pernambucana de Saúde. E que todos vocês estão recebendo e-mails e, e SMS com lembretes de acesso e com os links para acesso às salas de todos os dias. Muito obrigado a todos e a todas, foi uma grande alegria é, escutar o doutor Fernando Menezes e o professor Andréas na manhã de hoje. Então, muito obrigado e até a, aos próximos dias do evento.